Fala, pessoal. Chegamos aqui em Brasília. Eu estou aqui junto com o companheiro Kleber e com o companheiro Tiago, trabalhadores da Avibraz. Amanhã nós temos agenda no Ministério da Defesa, também com o vice-presidente da República, onde nós vamos levar a pauta dos trabalhadores da Avibraz. Companheirada que estão em luta em defesa dos empregos e dos direitos há mais de um ano e têm a situação de estarem há sete meses sem receberem os seus salários. Nós estaremos cobrando. De nada adianta se reunir com o sindicato e não tomar nenhuma atitude. Por isso, nós queremos que, desta vez, o governo federal intervenha para resolver a situação dos trabalhadores da Vibras. E estaremos levando também a nossa bandeira da nossa campanha pela estatização da Vibras sob o controle dos trabalhadores.